A Nintendo esteve representada de fato no Brasil pela primeira vez com a Playtronic. Isso em 1993. E por que será que ela não conseguiu estar presente antes? Já que a Sega estava com a Tectoy. Aliás, você sabia que o Nintendinho já foi vendido de forma oficial no Brasil antes da Playtronic? Isso mesmo! Vamos saber dessa história com detalhes. Vamos entender como se deu os modelos de negócio da Sega e da Nintendo. E como uma foi ajudando a outra. Além, é claro, de toda a criação da Playtronic, e o histórico de todas as empresas envolvidas. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, sobre a criação da Playtronic. E vai ser agora! Então! Bora! <risos> A SEGA e a Nintendo tiveram modelos de negócios bem diferentes nos anos 80 e 90 fora do Japão. Isso foi bem significativo para o crescimento da SEGA em algumas regiões e no completo domínio da Nintendo em outras. O modelo de negócio da SEGA envolvia parcerias com empresas locais para a distribuição de seus consoles e jogos. Por exemplo, na Coreia do Sul era a Samsung a sua parceira, nos Estados Unidos a Tonka, na Itália, a Diotti Preciose, No Reino Unido e em grande parte da Europa, a Mastertronic. Na Austrália, a Ozisoft. Na Argentina e Brasil, a Tectoy. E assim por diante. Já a Nintendo era mais centralizadora. Ela que fazia a distribuição de seus produtos. E nos principais mercados, Japão e Estados Unidos, ela tinha uma sede local. Por isso a distribuição do Nintendinho na Europa no seu lançamento foi bem complicada. Pois a Big N não tinha um escritório local. E também não tinha na época representantes oficiais da sua marca. Fazendo com que o console nem chegasse com uma quantidade razoável nesses países. Isso foi um dos fatores e vou frisar de novo. Um dos fatores porque existem dezenas do Sega Master System. Ter feito um relativo sucesso em alguns países da Europa e na América do Sul. Enquanto o Nintendinho não obteve o avassalador êxito do Japão e Estados Unidos. Mas olha só, esses modelos de negócios não eram fixos. Tanto a Nintendo quanto a Sega foram se adaptando à medida que o tempo passava. A Sega, por exemplo, foi para a América, tendo uma representatividade nos Estados Unidos, criando a Sega da América. E a Nintendo em 1989 fez uma parceria com a Seito Uma empresa que atuava em diversas áreas Desde papel a componentes eletrônicos Para a distribuição exclusiva de seus consoles e jogos no México la vista! Descubre novos mundos e grandes aventuras com Nintendo Mega Man 2 Ninja Giden 2 Faces Loaded 1 e 2 Super Mario 3 y un mar de títulos, Ponte Buso, fíjate que sea Nintendo que tenga el sello de garantía y servicio seguido, Nintendo la gran... Para você ver que nenhum modelo de negócio deve ser rígido para obter sucesso. As duas empresas foram se adaptando a cada região, o que foi ótimo para ambas, pois a SEGA só obteve sucesso no ocidente, graças a ter uma sede nos Estados Unidos. E a Nintendo viu que aquele modelo de negócio poderia ser interessante. Tanto que a Seito do México começou a ter autorização da Nintendo para vender o Nintendinho em outros países, inclusive no Brasil. O quê? O quê? O quê? Isso mesmo que você ouviu. O primeiro Nintendinho brasileiro foi vendido na Mesbla, com a distribuição da Seito do México. Esses NES vendidos nessa famosa loja de departamentos eram importados. E eram os mesmos vendidos no México. Por isso tinham esse selo. Escrito importado por Seito e as informações da empresa. E exportado pela Nintendo da América. Eu sei que eu estou indo um pouco à frente no vídeo. Mas você sabe que os Nintendinhos vendidos pela Playtronic no Brasil tinham pequenas diferenças nas tonalidades de cores na tela. Pois bem, se você ver algum console com esse selo, ele era genuinamente um console vindo dos que eram comercializados nos Estados Unidos. Por isso a paleta de cores vai ser um pouco diferente dos nacionais. E vai ser mais fácil de identificar. Claro, caso você depare com um modelo desses, né? A Seito já tinha negócios no Brasil. Inclusive um escritório. E já havia manifestado o interesse de ser de fato uma representante da Nintendo no país. E não só uma importadora. Mas aí você vai me perguntar, né? E por que que isso não aconteceu? Ah meu caro, o custo Brasil bateu de novo a porta. A Seito tinha a intenção de lançar o Game Boy oficialmente no Brasil em outubro de 1991. Pois era o mês das crianças, e a Tectoy havia lançado o Game Gear. Mas o portátil da SEGA tinha algumas vantagens. Era comercializado por uma empresa nacional, a Tectoy. E montado no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Tendo assim alguns subsídios do governo brasileiro. Já esse Game Boy seria 100% importado. Por uma empresa mexicana. Assim teria que arcar com um imposto para produtos importados. Que na época era de 70%. Além dos impostos de qualquer produto que circulava no país. Bom, para você entender com números reais. O preço oficial do Game Gear no Brasil. Era de 149 mil cruzeiros. O Game Boy era vendido de maneira não oficial no país. A mais ou menos 80 mil cruzeiros. Sendo importado o Game Boy da Seito. Teria que ser vendido a pelo menos o dobro desse valor. O que tornou a estreia do Game Boy oficial no Brasil inviável naquele período. O jeito era tentar fazer alguma parceria com as empresas nacionais. Já que a Seito era representante da Nintendo da América. E várias empresas tentaram algum tipo de acordo. Entre elas, CCE e Gradiente. Gradiente que vai ser muito citada mais à frente nesse vídeo. Empresas que já estavam no ramo de videogames no Brasil. Mas as conversas mais adiantadas foram com a Sharp. Que já havia sido distribuidora do Intellivision através da DigiPlay. E eu já falei isso num vídeo aqui no canal. Essa reportagem que vocês veem é da revista videogame número 13. No final da reportagem, já abordava a Gradiente, que estava fazendo um console compatível, que é o famoso e querido Phantom System. Eu vou ler só a parte final da reportagem, sobre o que poderia mudar com a entrada da Nintendo no mercado nacional. Pois é bem curioso e histórico o pensamento da época. O que pode mudar? A entrada da Nintendo no mercado, pode mudar bastante o que acontece no videogame no Brasil. Apenas o boato da sua entrada no mercado e pressões da Seito, inclusive lembrando que poderia tomar atitudes legais. Fez com que a Gizmak e a Gradiente, que produziam consoles compatíveis Nintendo, anunciassem sua saída do mercado de videogame. É tradicional que a Nintendo, ao entrar no mercado novo, sempre começa com o departamento jurídico. Limpando, entre aspas, a área para a atuação dos outros setores da empresa. Há ah, ainda a questão da concorrência. No mundo todo, a grande concorrente da Nintendo é a SEGA. Que no Brasil é representada pela Tectoy. E que já há algum tempo no mercado, firmou sua marca. E vem trazendo pesados investimentos no setor. Tanto em bons produtos, como em divulgação. A Nintendo, portanto, deve entrar pesado no mercado brasileiro. O acordo de associação previa, inclusive, a exclusividade para o Brasil e toda a América do Sul. A Tectoy, naturalmente responderá à altura e a concorrência entre Sega e Nintendo deverá fazer com que o mercado brasileiro possa vir a ter excelentes produtos de videogame e a um bom preço, quem gosta de videogame terá muito a ganhar com isso bom, nós sabemos que quase nada do que está escrito na reportagem aconteceu ou pelo menos, não foi com a Seito. Que na história dos videogames no Brasil, não tem nem meia página. Mas é claro que você quer saber o que raios aconteceu com essa empresa. Que de certa forma, deu pontapé inicial para a entrada da Nintendo no Brasil. Afinal, a Seito mostrou para a Big N, esse novo modelo de distribuição. Sendo bem resumido. A Seito foi jogada para escanteio. Exatamente pelas empresas nacionais que eu citei. Não viabilizando a entrada da multinacional mexicana no país. Que voltou todas as suas forças para o seu país, o México. Mudando até de nome para Gamela. Anos mais tarde, outra empresa mexicana seria a distribuidora oficial da Nintendo na América Latina. A Lata Mel. Mas essa empresa fica para outro vídeo. Até aqui você entendeu como era o modelo de negócio da Nintendo. E como ela viu que cada região teria que ter uma atenção especial Além de quebra, descobrir algumas curiosidades Sobre como de fato foi o primeiro contato da Big N com o nosso querido Brasil Agora sim, nós, eu e você, estamos preparados para entender como nasceu a Playtronic Começando pela Gradiente Você tá ligado que eu não gosto de passar por cima de nenhum assunto mas dessa vez, vou ter que ser breve na história da Gradiente. Pois essa empresa tem uma história muito rica. E que se eu contar em detalhes, acaba até deixando de lado o assunto Playtronic. Então vou dizer que a Gradiente é uma empresa de eletrônicos brasileira. Que se beneficiou bastante da lei de reserva de mercado. E que produziu muitos aparelhos de som, TV. E que até se tornou uma multinacional brasileira. Comprando até marcas mexicanas e inglesas. Uma das gigantes da indústria brasileira. Mas a sua história com videogames começa em 1983. Quando a Gradiente consegue a licença junto ao Warner. Para comercializar o Atari 2600 no Brasil. E algo bem comum na época. Era lançar videogames com outras marcas. Que não pela mais famosa. A Sharp já havia feito isso. Quando lançou em television pela DigiPlay. E a Gradiente fez o mesmo. Mas de um modo bem inusitado. Pois ela tinha adquirido a Polyvox uns anos antes Mas essa marca até aquele momento Só produzia amplificadores E caixas de som E de repente o Atari 2600 Brasileiro era da Polyvox e sério, o Atari 2600 se deu muito bem no Brasil. Somente alguns componentes eram importados. Tudo que fosse possível ser produzido no Brasil era feito. Tanto para baratear o videogame, quanto para driblar as rígidas leis de proteção à indústria nacional do governo brasileiro. Inclusive a carcaça do console era inteiramente nacional. E a Gradiente já tinha em mente em lançar o sucessor do Atari 2600. O Atari 5200. E já tinha até produzido algumas carcaças. Mas aconteceu o crash dos videogames nos Estados Unidos. Exatamente em 1983. E o Atari 5200 havia sido lançado em 1982. E estava sendo muito criticado. Pois só tinha jogos genéricos. E o videogame não era tão melhor assim que o Atari 2600. O que mudou a história foram as notícias vindas do Japão de um videogame e de um jogo que estava fazendo uma fortuna naquele país o Super Mario Bros e seu Famicom a Gradiente conseguiu um desses videogames importados e começou a estudar como eram os componentes desse aparelho fazendo uma engenharia reversa fizeram seu próprio Famicom ou um clone do Famicom ou como ficou conhecido um Famiclone e por que que eles queriam fazer isso Sui? Simples a Gradiente queria comercializar o Famicom nos mesmos modos do Atari 2600. Produzindo tudo que era possível no Brasil. E obtendo apenas a licença da Nintendo. Assim seria muito mais fácil passar pelas leis brasileiras. Fizeram inúmeras propostas para a Nintendo. Para representar a marca do Brasil. Mas foram sem sucesso. Até que conseguiram uma reunião em Kyoto. Na sede da Big N. E levaram o tal clone. Certos de que a Nintendo ficaria impressionada e daria autorização. E não foi isso que aconteceu. Voltando ao Brasil sem a tal autorização da Big N. Alguém pensou. Esse console foi feito todo no Brasil. Com componentes produzidos aqui. Portanto é um produto brasileiro e protegido por lei. E por causa desses argumentos. E realmente protegidos pela lei brasileira da época. Nascia o Phantom System. Ah, ah, pera aí, você se lembra da carcaça que haviam feito do Atari 5200? Pois bem, foi exatamente essa que usaram no videogame da Gradiente. Olha só como são idênticos. Mas a intenção da Gradiente não era enfrentar a Nintendo. Realmente ela queria ser representante oficial da Big N no Brasil. E todo o seu histórico estava lá para comprovar. Ela sempre ganhou muito com a representatividade oficial. Então por que a Gradiente lançou o primeiro Fabclone do Brasil, o Phantom System e Exatamente para mostrar o poder do mercado brasileiro, e que de certa forma conseguiu. Tanto que incomodou muito a Nintendo da América, e a Gradiente fez inúmeras propostas durante os vários anos seguintes. Até que soube que a Nintendo da América estava avaliando duas propostas brasileiras. Uma era óbvio, da Gradiente, e a outra da Estrela. Tá na hora da gente saber o outro lado da moeda, né? O que eu disse aqui da Gradiente vai se repetir com a Estrela. Não tem como eu contar tudo sobre a história dessa empresa, senão seria um vídeo sobre a Estrela. Mas resumindo com dor no coração. A manufatura de brinquedos Estrela S.A. é uma fabricante de brinquedos que foi fundada em 1937. E no início começou fazendo bonecas. Mas o seu DNA viria de licenciar brinquedos famosos e abrasileirá-los. O momento chave da empresa foi quando licenciou o jogo de tabuleiro mais famoso do mundo, o Monopoly. E rebatizou no Brasil como Banco Imobiliário. E foi assim com a boneca Suzy, com o Autorama, com os comandos em ação e muitos outros. A sua história com videogames começa em 1986. Nessa época, mais de 50% do mercado de brinquedos pertencia à estrela. Quando tenta e quase consegue a representatividade da SEGA, perdendo para a estreante Tectoy. E é claro que você vai me perguntar, né? Como a TechToy conseguiu isso, Isui? Bom, a Tectoy era uma empresa iniciante, mas praticamente todos os seus fundadores eram pessoas influentes e haviam trabalhado em cargos altos na Sharp. Inclusive seu presidente, o argentino Daniel Dascal. E foi ele que falou a frase que mudou a cabeça da SEGA a seu favor. Ele disse algo assim, segundo alguns relatos. A estrela é gigante sim, mas para vocês, SEGA, são só mais um produto entre tantos. Agora, para nós, Tectoy, vocês são nossa prioridade e faremos tudo por vocês. Que sensacional, né? Mas voltando, depois de perder esse contrato com a SEGA e ver o sucesso dos videogames no Brasil e no mundo, a estrela queria uma fatia desse bolo. E quando soube do interesse da Nintendo em entrar no mercado brasileiro, fez uma elaborada oferta e entregou a Nintendo da América, porém tinha Gradiente, que também tinha interesse. E apesar da estrela ser maior, a concorrente era experiente no mercado de videogames. E agora? Algo interessante era que Eugênio Staube, presidente da Gradiente, e Mario Adler, presidente da estrela, eram amigos. E como as duas empresas queriam a representatividade da Nintendo, pensaram por que não fazer isso juntos. Mas como? Quem seria a empresa que daria a proposta final? A ideia foi que nenhuma das duas. Criariam uma nova empresa, com autonomia e até mesmo os diretores seriam independentes. Seria uma Joy Venture entre Gradiente e Estrela. Cada uma investiria um milhão e meio de dólares. Construiriam uma fábrica em Manaus e tudo seria fabricado no Brasil. A ideia foi homologada e aceita pelas duas gigantes brasileiras. E logo após aprovado, foi enviado para a Nintendo da América. E foi o melhor dos dois mundos para a Big N, já que eram duas empresas consolidadas no mercado brasileiro. E também as duas propostas que haviam agradado a Nintendo, vinham exatamente dessas duas empresas. Portanto, a parceria foi aprovada. Assim, em 18 de março de 1993, na Folha de São Paulo, era publicado o comunicado, a Gradiente Eletrônica S.A., Tradicional fabricante brasileiro de produtos de áudio e vídeo, através de sua controladora Gradiente Industrial SA e Manufatura de Brinquedos Estrela SA, maior indústria de brinquedos da América Latina, na forma da instrução CVM31. De 8 de fevereiro de 1984 comunicam. Nesta data foi celebrado o acordo de associação em partes iguais, 50%, entre ambas as empresas acima. Para a criação da Playtronic Industrial Limitada, com sede em Manaus. O objetivo da Playtronic é a fabricação, marketing e comercialização de videogames. E outros produtos eletrônicos adicionais às linhas de controladoras. Esta empresa já nasce trazendo para o Brasil os videogames da marca Nintendo, líder mundial nesse segmento. Trata-se da primeira empresa fora do Japão a produzir tais produtos. São Paulo, 17 de março de 1993. Nascia então a Playtronic, mas ainda falta muita coisa, como a Playtronic foi recebida no mercado brasileiro, quais foram suas glórias e seus erros, e o seu quase fim, seu fim e sua continuação, além disso a gente precisa descobrir de fato como a Nintendo saiu do Brasil, tudo isso no próximo vídeo sobre o auge e a queda da Playtronic. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você quais as suas lembranças com a Playtronic. Se você teve algum jogo da Playtronic, algum videogame da Playtronic, ou se era tudo vindo do Paraguai mesmo. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram VitoriSui.